Fala galera, tudo um bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, chegou mais um pacote aqui, ó Compra da Shopee E vou abrir para vocês Já começar agradecendo a todos aí Pelas inscrições, pelos comentários é, Pelos compartilhamentos Muito obrigado Já chegando aí a quase 9 mil inscritos muito obrigado e continua galera, continue dando seu like, continue é, mandando seus comentários E o pacote de hoje, vamos abrir para ver o que, que é aqui o produto e Rufi os Tabure Galera, olha É vi lá na Shopee galera, primeiro esse aqui é um descascador de ovo eu vou abrir ele agora e mostrar para vocês. Mas o que me chamou muita atenção e eu vi muitos comentários da galera foi este produto aqui, ó. E veio bastante, tá? Gente, isso aqui é uma esponja mágica. É um limpa inox. Ela promete, galera, limpar, fazer limpeza pesada na sua cozinha. Eu vi muitos comentários lá no, no site da Shopee. Então resolvi comprar... E mostrar para vocês, eu vou fazer o teste se funciona. Como ela é muito baratinha, né? Para comprar uma só, não compensava por causa do frete que seria caro. Então eu tive que comprar bastante. Olha o monte que eu tive que comprar, galera. tirar aqui da sacola para vocês. Ó, eu tive que comprar essa quantidade aqui. E ainda, eu trouxe esse descascador de ovo. Então, tá muito top. Fazer aquela capinha de, de vídeo, né? Aquela foto pra capa do, do vídeo. Isso aí. Então, galera. É, esse cascadores de ouro eu vou deixar aqui por enquanto. E que eu quero mostrar. Eu tô muito curioso dessas esponjas aqui, galera. Ó, eu as pra cá. Eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu ver o que tá escrito, ó. Esponja mágica. Vou colocar aqui, ó. Esponja mágica, limpeza pesada é, Vou abrir, estou muito curioso Eu nunca tive tanta curiosidade Em um produto igual essa esponjinha aqui Olha, ah, já está de abrir ah, Olha, olha galera Ela tem que uma cor cinza E tem esponja É esponja normal dentro E por fora tem essa camada aqui Meio aparecendo uma lixa. E é fofinha. Ó. É fofinha. A massa. Não amassa. Não quer, Não amassa. Eu achei que esse. Essa cozinha cinza aqui. Pode Ó. É bem fofinha. Achei que era dura. E ela promete. Deixa eu ver, galera. O que tá falando que promete limpar aqui, ó. Tá dizendo, limpeza apenas com água Não precisa de sabão Opa, já é econômica, não precisa de sabão É a limpeza apenas com água É... Ideal para as formas Ah, galera, aqui, ó Ideal para formas e para de inox Então alumínio já vamos descartar, né? E remove ferrugem Incrustadas Opa, vamos ver se você ficou curioso Igual eu fiquei né, Quando eu vi essa esponja mágica Eu vou ver se eu tiro uma foto Da internet, colocar aqui do lado De como que é o comercial lá E quem quiser saber é, Deixa comentários que eu vou deixar o link Né Pra vocês conseguirem chegar na loja Na hora que eu comprei essas buchinhas Ela é super baratinha, eu acho que foi é, 2,50 ou 3,50, Alguma coisa cada uma, é tanto que eu tive que comprar bastante para poder superar o preço do então vai lá, o que galera Vamos pegar uma panela, eu tenho uma panela aqui de inox Mas não está muito tão suja assim E vamos fazer o teste, bora lá Aí galera, está aqui na minha pia né? Já tem que lavar a vasilha ali mesmo Eu trouxe essas duas panelas aqui Só para fazer a demonstração Que essa aqui galera, é de inox E essa aqui É de alumínio Então a esponja não funciona nessa panela De alumínio Então já vou até descartar E vou fazer o teste. A minha panela aqui já não tá tão assim suja, né? Mas ela tem aqui essas algumas manchas onde que a minha bucha é normal e o bombril não conseguiu tirar. E agora vamos ver, né, se vai ficar realmente igual lá no anúncio, igual tá no site, igual tá na internet. Se vai brilhar. Não tá tão suja, mas ela também não tá brilhando, tá opaca. A bucha diz que só funciona com água, né? E não preciso de sabão. Então vou molhar ela aqui, galera. Ou, vou, ou então eu vou já colocar debaixo da torneira direto ali. E vamos fazer o teste. Aqui eu vou ligar a torneira. Ó. Já deixar de vez, porque diz que é com água, né? Então deixar a bucha sempre molhada. E vamos ver agora a realidade. Eu acho que esse produto foi um dos mais assim. Que eu tô fazendo o teste mesmo, né? A galera tá gostando demais aí dos vídeos da minha compra do Shopee. Então eu tô começando a trazer produto diferente. Vamos começar a passar então, galera. É só água, não precisa de sabão. E vamos lavar. Vai lavar. É, galera. Deixa eu ver. É, galera. Ela não é tão milagrosa assim, não, hein? Parece que tá limpando, mas tem que ter força. Galera, parece. Tá dando brilho. Olha a diferença. Então vamos esfregar mais. Deixa de ligar a água aqui, né? Pra não atrapalhar. Ela já tá molhada. É, galera. Nem tudo que aparece na internet é. É não, hein? Um brilhozinho no, no inox mesmo. Mas retirar a gordura. Eu vou colocar aqui do lado. Uma imagem que tá no próprio anúncio aqui da Shopee, viu? Fazer a comparação. É a seca, não precisa de sabão. E é só passar. Buja, essa passar. Essa bucha mágica perdeu o poder da magia dela viu Ó, e olha que a minha panela não tá tão suja só tem algumas marcas de gordura dá para ver que né dá para perceber que é alguma marca de gordura vou esfregar aqui pelos 10 minutos e vamos ver o que que vai dar né talvez é porque não é tão rápido assim tem que esfregar bastante Três horas depois. É, galera. Esfreguei, esfreguei, esfreguei, esfreguei. Olha essa, olha essa parte aqui preta, ó. Ela promete limpar isso aqui também. Ó, não foi aprovado, tá? Dos primeiros produtos de curiosidade aqui que eu comprei. Aqui da Shopee, trazendo pra vocês. Não funcionou. Tá aí a prova no vídeo aí, ó. Quando é bom, é bom, eu falo. Quando não é, também tem que falar. Não funcionou no inox. Não deixou o inox brilhando. Não tirou a mancha. Não tirou o, o grudado aqui. A não sei se eu estou usando de forma... É, também diferente, né? De forma errada. Não pesquisei, chegou aqui agora. Já abriu o pacote, já estou mostrando para vocês. Já estou fazendo o teste aqui. Eu vou dar uma pesquisada, galera para ver realmente como que é a forma de usar mas por enquanto não deu então vocês deixem seus comentários o que vocês acharam aqui desse vídeo se alguém já adquiriu essa bucha esponja mágica que promete limpar panelas de inox e quem comprou deixar nos comentários aqui comprou fala galera aí se gostou se não gostou é de sua opinião tô esperando e é vou ficando e é isso aí, vou ficando por aqui no vídeo, né, com aqui minha bucha mágica. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o um descascador de uva ali para ver se realmente funciona. É... Aguardo vocês então no próximo vídeo. Fui!